Queimar. Só que você me tira, né? Claro. Então. você até voltou a escantar. É. Pois é, então isso, esse tipo de óleo não pode queimar a bomba né? Então, pode queimar. E eu falei com ele, ó. Vamos ver o que acontece, então. Aí até agora, até hoje eu tenho. Então, no caso, eu tava com óleo certo, tava com óleo. Errado? Errado, bom. Botou certo, ficou ruim. Tirou ruim. errado, ficou bom. Uhum. Mas é defeito é de da bomba. defeito, é. Na bomba. Entendeu? Então eu falei, expliquei pra ele. Eu acredito que o mais grosso, de repente, ele, ele tirou não, alguma coisa, algum desgaste. É, ou já... da parte da própria estrutura mesmo, ou. Não, da... a caixa estava tá ok. Ele deu é força na bomba de jeito, Na bomba, a produção da pressão. pressão já da, é da, da, da da Dos componentes da bomba, né? Da parte hidráulica, do sistema elétrico-hidráulico ali. Então é onde que é uma e se não ganhar você perde serviço, você gasta aí dias para determinadas ordensas. Passa a mostra tudo tudo, quando olha está tudo certo. Pois ah, é, então são coisas muito curiosas. Né? É. Semelhante a isso foi um caso de sistema hidráulico, que foi de um Crossfox, um O camarada, ele o que acontece, ele bateu em algum lugar, a roda assim no fio, parece, e aí a parou com a direção dura, dura, dura, dura. E aí ele foi, trocou de bomba, queimou a bomba. Bomba nova, zero. E esquentava assim, questão de segundo. Subia, porque se botava calor, a mão queimava a bomba. E aí eu fui com outra bomba lá, nova também, coloquei e já ia queimando também. Já ia queimando. Com as fotos comecei pela mangueira, vamos ver, tem alguma coisa que pita aí, e ok, o óleo, a pressão não está raiinho, tá fazendo a pressão não estava tá raiinho, esquenta a bomba de tal maneira que ela começa o óleo já começa a faltar. É tipo falta na circulação. Justamente, porque a circulação ajuda também a gerar o óleo. Porque é. tem que voltar para a bomba, o freio tem que voltar para a bomba, e tem que voltar a principal. parafuso cabo que tem nesse um no estudo do da parafuso né tem uma válvulazinha um materialzinho de plástico branco aquilo agarrou e fechou ali fechou a passagem do óleo que na, na pancada o óleo faz dá um, um choque na pancada que dá ali nas rodas lateral isso dependendo do lado isso dá um tipo de um, um, um coice né? No óleo que faz aquela volta travar. E no que travou, aí fechou a passagem. Aí eu consegui descobrir, tirei lá, tranquei aquilo fora, aquela volta de fora, voltando no lugar, voltou a funcionar. É Mas... interessante. Tem uns um tempos atrás, inclusive eu com um, um Fiestinha desse Zetec Volcan, hum. é, 2013, carro novo, 1.6, esse últimozinho, hum. um modelo antigo, aquela do tá farolzinho. É, me chamou lá e falou, pô, o carro foi na direção 2, chegar lá aquela mangueira que debaixo do, da bateria, de alta, tinha disparado.